Fala pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos nesse vídeo. Vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Twinmotion e explicar um pouco para vocês o que é o Twinmotion. Tá? O Twinmotion é um software para realizar renderizações fotorrealistas assim como o V-Ray faz, né, que é o que a maioria conhece, porém ele também gera vídeos né, animados de seus projetos como o um Lumion e ele faz também passeios virtuais, como se fosse um game, mais ou menos como a Unreal Engine faz, tá? A grande, a grande sacada do Tui Motion é que ela foi, ele foi adquirido pela Unreal Engine. Então, futuramente, o mesmo motor que trabalha com a Unreal Engine, que tem qualidade assim, soberba, inclusive no Portal da Arquiteto a gente tem um mini curso grátis de Unreal Engine para vocês testarem, vocês vão analisar a qualidade fotorrealista que tem e em breve o Twinmotion já deve estar com esse core, né? com esse núcleo da Unreal sendo utilizado nele. Tá? Ele está grátis até novembro de 2019, mas muito provavelmente, assim como aconteceu com a Unreal, ele deve ser grátis para sempre. E isso é uma das maiores e melhores vantagens do Twinmotion. Tá? Uma outra vantagem, você pode importar seus arquivos de SketchUp, você pode é, trabalhar o LiveSync, que é o sincronismo, né, com o, seu, com o seu Revit, com o seu ArchiCAD. Você pode trazer sua exportação criada no Max, em outros softwares, para dentro dele. Então, ele é muito versátil e ele é gratuito, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa que você vai fazer é se inscrever para baixar, tá bom? Então, olha só. Primeiro, é entrar nesse link que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? E aí você clica para baixar o Twinmotion. O que o Twinmotion vai fazer? Ele vai pedir para você criar um login, uma senha, tá? E após você fazer essa criação, ele vai abaixar um aplicativo, tá? Ele vai baixar o Twinmotion em um aplicativo. Eu já baixei. Vou mostrar para eles para vocês aqui onde que ele está, ó. Epic Games Launcher então ele vai abaixar esse aplicativo e em cima desse aplicativo inclusive se você também quiser baixar Unreal que também é gratuita você vai poder estar tá baixando, tá? no nosso caso, nesse vídeo a gente vai baixar o Twinmotion então você já criou sua conta gratuita através daquela URL você vai abaixar o programa e esse programa ele vai ser o seu gerenciador, vamos dizer assim, tá? Então vamos aguardar um pouquinho, pronto. Tá? E nós temos aqui, então, né, você já logado no Unreal, e você vai vir aqui em Twinmotion. E em Motion aqui, se, se você ainda não instalou, vai estar tá como para instalar. Se você já instalou o Twinmotion, você vai é, inicializá-lo, ok? No meu caso aqui eu já tenho ele instalado, tá? Eu já vou inicializar ele, ele para vocês, tá bom? Existem aqui os plugins do Twinmotion, acho importante vocês olharem porque, porque são os plugins que fazem a ligação do Revit e do Archicad, tá? Juntamente com ele, tá bom? Então nós temos aqui os plugins para o Archicad e para o Mac para junção com o Twinmotion e aqui para o Revit, tá bom? Eu já baixei aqui para dar de exemplo para vocês o DorkCat. E eu vou fazer dois exemplos rápidos aqui pra vocês. Com Sketch e com ArcCAD, ok? Então, tranquilo. Eu agora vou... Então, agora eu vou inicializar. Eu já instalei. Vou inicializar o Twinmotion. Pronto, ele está abrindo o Twinmotion. Eu vou dar um... Um overview rápido para vocês, tá? Porém, gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, porque nós vamos começar a soltar uma série de dicas para vocês para o uso do Twinmotion. Sempre reforçando, ele é grátis, ele é muito versátil, tá? Então vale muito a pena, tá? Ele está em português, um exemplo aqui, ó, logo de cara. Se você é o software que você modela, que você projeta, né? É, você já tem o hábito de usar ele, o, o, o mouse, o teclado, da maneira que já é padrão no software que você usa, você já pode escolher aqui, ó. Ah, eu sempre modelo muito no SketchUp, ótimo. Na hora que você escolher aqui, o pan, o zoom, o view já vai ficar no modo de SketchUp, o Cinema 4D, Orquicad, o ArchiCAD, o Revit ou Max, tá? Aqui eu vou deixar no próprio Twinmotion. Tá? E aqui está o nosso Twinmotion, Tá? Ele tem uma série de bibliotecas e materiais prontos, tá? Ele é, assim, algo fantástico, tá? Ele é como é um Lumion, só que ele tem um, um potencial absurdo, por, por ser de graça, né? E por ser muito intuitivo, tá? Então... Enfim, ele tem uma série de coisas que devagar a gente vai vai estar mostrando para vocês tá ele gera imagem panorama ele gera os vídeos aqui é a imagem 360 aqui ele gera um executável que você pode mandar para o seu cliente olha passei aí mesmo com o teclado e mouse como se fosse um jogo né então ele é muito muito bacana eu vou fazer aqui um, um exemplo aqui ó vou importar uma cena tá Peguei aqui uma cena, inclusive essa cena é a cena do mini curso gratuito de Unreal que a gente tem na, na loja. Tá? Vou deixar o link na descrição também do vídeo. Vou abrir aqui. É um arquivo Sketch. né? Aqui eu vou fazer, vou pedir para ele fusionar, é, fusionar por material. Quero que ele separe para mim aqui por materiais. Depois eu vou explicar isso aqui com mais calma para vocês. É somente para abrir e mostrar muito rapidamente para vocês o, o potencial dele em seguida eu vou abrir ele aqui no lado a lado na tela no ArcCAD, tá bom? lembrando que eu não vou fazer nenhuma setagem, tá? esse vídeo aqui está focado na instalação e uma, e uma breve apresentação do, do programa para vocês, tá? enfim, ele abriu aqui Aqui, ele não tem nada, é como o arquivo de SketchUp veio, tá bom? Mas, enfim, a gente tem muitas coisas aqui pra, pra se acertar, pra ajustar, né? Nós podemos ajustar o local aonde está é, é, esse projeto, né? Então, a gente pode vir aqui, mais ou menos aqui, São Paulo, tá? A gente pode acertar a orientação do Norte, enfim. Isso aqui, sabe, são coisas assim... Bem bem básicas, tá? Não tô nem... Tá? O tempo, se a gente quer um tempo aberto, se a gente quer um tempo mais nublado, se a gente quer um tempo chuvoso, tá vendo? Né? Questões de, de, de físicas, de vento, etc., Tá? Tem muita, tem, tem muita, muita, muita coisa aqui, tá bom? De ajustes, tá? É... Materiais também, tá? Como a gente pode estar tá criando e ajustando materiais, enfim. É... São muitas coisas que devagar a gente vai estar tá passando para vocês, tá? Então aqui, olha, eu fiz um, um, um exemplo aqui do dele abrindo o um arquivo SketchUp. E eu vou fazer agora um exemplo dele sincronizando com um arquivo de ArchiCAD, Ok? Estou abrindo aqui um projeto aqui que também faz parte do curso de ArcCAD 2223. Tá, olha só, eu abri aqui um, um projeto, tá, do ArcCAD. É um exemplo, tá, para mostrar como funciona ele com o Twinmotion também. É, esse aqui é um esse aqui é um projeto também do ambiente, do ambiente que existe, é do curso de Projetos Executivos, de Prefeitura e de Interiores de Arquicad, tá? Então olha só, eu tenho ele aqui, eu vou aqui no modo 3D, ele ainda não está 100% correto, tá? Só está com a volumetria, enfim, todos esses objetos são os objetos paramétricos do próprio Arquicad, tá? Não importei nesse caso ainda aqui nenhum, nenhum bloco, nada disso, tá? O intuito aqui é mostrar o funcionamento do Twinmotion, tá? Então vamos lá, Direct Link. Está bem aqui o Twinmotion, via ArcCAD. Vou pôr aqui como novo projeto. Está fazendo a sincronização, assim funciona com o Revit também, tá? Depois que você instala o pluginzinho, como ensinei no começo. E aqui está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ao lado do outro aqui, tá? E olha, é o Twinmocha, tá? Já com um projeto de Archicad para depois a gente poder trabalhar, tá? Da mesma forma do SketchUp, tá? Trabalhar com texturas, tá? Gerar as texturas, trabalhar as texturas, enfim, tem uma série de coisas. Trabalhou do Twinmotion uma vez, aprendeu a trabalhar com o Twinmotion, você vai trabalhar com o Twinmotion com qualquer software, tá bom? Então nesse caso aqui a gente tem ele sincronizado com o ArchiCAD, tá bom? Bem é isso, tá? Não quis é... Não quero ficar delongando muito porque esse aqui é um vídeo de. É um vídeo de instalação né? do, do, do Twinmotion e mostrando algumas potencialidades que a gente que a gente possa ter com ele, lembrando né, que aqui não está com nenhum material setado, só tem a volumetria, né? mas muito legal porque é um projeto totalmente em BIM, né, que a gente pode trabalhar os vídeos, as fotos, a gente pode trabalhar o panorama 360, o BIM Motion para o seu cliente, da mesma forma se, como foi com o um arquivo de SketchUp ou qualquer outro, outro arquivo que você é, gerou em outro software que você já está mais acostumado em usar. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado. Reforço, é, assina o canal da Arquiteta para receber as notificações das dicas tanto desse curso de Twinmotion como dos novos cursos de Arquicad, de V-Ray, de Lumion, de gerenciamento de obra de interiores, de design de interiores, enfim. O Portal da Arquiteta tem mais de 30 cursos focados a engenharia e arquitetura, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Fui!